Olá, o parto de hoje foi um parto que precisou de indução com 40 semanas. Nossa paciente optou por maturação do colo com balão duplo. O colo era um colo muito imaturo, um colo muito posterior, endurecido, enrijecido. E aí nós passamos o balão, a proposta era que o balão fosse retirado depois de 12 horas. Mas ela começou a ter um sangramento importante de colo. E nós começamos a monitorar esse sangramento. E ela já começou a ter muitas contrações com o balão. E aí as contrações estavam muito desconfortáveis. Foi optado a retirar o balão e o colo estava apenas com 2 para 3 centímetros, ainda muito grosso. Nós colocamos prostaglandinas, que foi misoprostol, e o colo começou a dilatar. Ela entrou em trabalho de parto. O trabalho de parto, trabalho de parto mais lento, né, mais demorado, porque o colo ainda era muito imaturo quando o trabalho de parto iniciou. Mas o colo foi dilatando lentamente o bebê também era monitorado a todo tempo e a pressão ficou é, um pouco elevada no começo, depois ficou controlada o bebê ficou bem o tempo inteiro, nós monitoramos por causa de topografia, depois que tomou analgesia, não foi necessário o uso de ocitocina, porque ela entrou em trabalho de parto espontâneo e aí, ela, ao chegar ao fim do trabalho de parto, né, foram 24 horas ela estava bastante exausta, com o expulsivo prolongado e ela mesmo pediu um auxílio ela pediu que nós utilizássemos o VAC-Extrator. E aí, com o auxílio do VAC-Extrator, o bebezinho veio ao mundo, nasceu muito bem, foi pro colo da mãe. E todos ficamos muito satisfeitos com o resultado.